E aí, beleza? Meu nome é Renan e estamos apresentando Vivendo em São Paulo. No vídeo de hoje, falaremos sobre 7 desvantagens de se viver na nossa cidade. Bom galera, lembrando que se você não é inscrito, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Ajuda pra caramba o canal. Vamos começar? Bom galera, o primeiro item que eu considero uma desvantagem é o trânsito. Tem muito trânsito em São Paulo? Tem. Não é todo horário. É só em horário de pico e também não é em todo lugar. Eu consigo citar pelo menos alguns exemplos de lugar complicado que você vai pegar trânsito. Como a Avenida 23 de Maio e a Avenida Ibirapuera. Lá você tem é certeza que vai pegar trânsito em horário de pico. Nosso segundo item, galera, é transporte. Olha, transporte, mas como assim transporte? O transporte em si? Não. Também é relacionado ao trânsito. Em horário de pico. Em horário de pico, lota. Lota ônibus, lota metrô, lota trem. Então não tem como fugir disso. Dependendo para onde você for, você vai ir amarrotado, parecendo que você entrou numa latinha de sardinha. Né? Não tem muito que fugir, se fugir disso. Nosso terceiro item é o valor. São Paulo é uma cidade muito cara cara de se alugar imóvel, cara de se comprar carro, de se ter carro inclusive, é, de ter moto, cara caro em si, tudo, tudo é caro, você não vai achar muita coisa barata, né? então é uma desvantagem para morar aqui, né? tendo em vista o salário mínimo. Nosso quarto item é a poluição, poluição sonora e polu poluição ambiental também, tem a poluição visual? Antes tinha bastante problema, mas conseguiram reverter a situação então agora está tranquilo poluição visual. Agora, poluição sonora está bem complicado, galera. É muito barulho, e muito ruído em todo lugar. São poucos lugares que você, não vai, você realmente vai ter paz. Né? E a... Bom, vamos continuar. A poluição ambiental, infelizmente, é a poluição de rio, né? algum parque, muito tem muito parque em São Paulo e às vezes é poluído, infelizmente. É, vamos ver, mas pra frente que de repente consigam mudar, né? Mudar na poluição visual, de repente conseguem mudar a poluição ambiental, né? Rio Tietê e Rio Pinheiros, né? Nosso maior problema em poluição ambiental em si. Nosso quinto item é sobre enchente. Galera, não é a cidade inteira que fica abarrotada de água quando chove. Né? Chove muito em São Paulo, né? como vocês já sabem. Mas alguns pontos, como por exemplo, zona norte, zona leste, normalmente alaga. Então a galera sofre bastante com enchente lá. É né? até uma dica para a prefeitura, né? lembrar desse fato, né? que é um problema urbano aqui. Nosso sexto item é a superpopulação de ratos e de pombos. Galera, antes não tinha tanto rato, mas agora tá muito complicado a gente vê rato em tudo quanto é canto. E pombo sempre teve, né? Mas também é um problema, né? Uma superpopulação. O nosso sétimo item é em relação à violência. São Paulo é uma cidade violenta. É. Todo mundo já sabe disso. Mas como eu disse no primeiro vídeo, não é que você vai vir aqui e vai ser assaltado. Né? Tem bastante roubo de carro, bastante assalto, mas não é toda hora e são em determinados locais também. É claro que você não vai ficar passeando na Praça da Sé às 3 da manhã, né? Isso é extremamente perigoso de se fazer para quem vem e para quem já nasceu aqui também é perigoso, né, não faça isso. Então, galera, essa são as desvantagens que eu considero, né, lembrando que é um ponto de vista meu, né, eu considero um problema. Bom, galera, ficamos por aqui. Falou!